E aí beleza? Ezequias Relojoeiro com mais uma dica. Hoje eu vou falar sobre o Calibre Rico Automático. Nessa série de vídeos que estou começando hoje falando sobre os mecanismos. Segue aí que você vai curtir. Este som que você está ouvindo é o som real deste mecanismo que é o resultado de 18 mil vibrações por hora que é chamado também de taxa de beat ou taxa de batida ou beat rate que dá 5 batidas por segundo Tem corda automática, que é gerada pelo movimento do pulso nessa peça, chamamos de rotor ou massa oscilante. E tem corda manual, que é gerada pela chave, quando você gira a coroa do relógio. Tem 21 rubis, que são as pedras para reduzir o atrito do movimento das engrenagens. Reserva de marcha de aproximadamente 40 horas, que é o tempo que o relógio fica funcionando em repouso, sem dar corda, calendário duplo, que é o dia de semana e o dia do mês, mecanismo muito bonito, fabricação in house, que é a fabricação própria da marca. Detalhes sobre a marca eu vou colocar na descrição do vídeo. Se você souber também, coloque nos comentários aqui. É isso aí. Obrigado por você que já é inscrito no canal. Você que está se inscrevendo agora. Já deixou seu joinha, já comentou. Até o próximo vídeo.